E aqui é a malta do Aço, bem vindos a mais um vídeo. Bem, se vocês viram o vídeo da review do, daqui do belo GLE, viram que teve uma qualidade superior, umas filmagens de drone. Drone esse que é aqui do, do amigo John. Não, não, não, não digas isso, não digas isso. Não digas isso, não digas isso com o drone que eu não sou pilotar. Mas... <risos> o homem veio me ajudar a fazer umas filmagens para vocês terem um vídeo mais robusto Claro que era o gajo que se levantava às 5 da manhã para o levar Eu fui! Não sabe! Fomos dois E <risos> o João veio cá para me ajudar a fazer isso. Agora, ali em conversa o João ateima que isto tem é um modo de areia, modo de praia... Mas é só para o cenário. É! Meu, o acho John... que alguém vai andar com isto no meio do mar! O João ateima que isto não se dá bem na areia. Ora. <risos> Estamos Olha, a... E fica já em vídeo que Sim. eu não vou empurrar. Não, espera bem que não. Eu não vou dizer de tascanada. <risos> espera bem que não. Estamos aqui numa zona, pá, eu não vou, não vos posso dizer que vamos fazer um caminho do TT, que vamos andar no mato à mal... Ah, bem, há bocado já estavas a dizer que pá. íamos enfiar o carro com medo dos modes. Eu e... não sei onde é que estou. Ah, Quer pronto. dizer, eu aqui eu sei, bem, eu, eu ali sei, é na reta onde eu filmo. Agora para aqui eu nunca andei para aqui. Portanto, é pá, eu, acho que, eu acho que o GLE aqui anda. Também não quero arriscar, ó oh Jorge. Vamos adivinhar, vamos Eu ando na areia, mas eu não sei se andasse tão, tão bem. Portanto, fiquem por aí, vai ser um vídeo à descoberta. Vou, olha, vou descobrir o que é que há aí atrás. Ou seja, resumindo, <risos> vamos descobrir como atascar um AMG. Espero bem que não. Vai, bora lá! E é modo o Sendo ou Trail? É pá, eu sendo, a sand, uh, trail. Trail. trail, é assim que é... Trail! Yeah. É modo Trail! Vamos ficar atascados com este amigo? vamos nada, subir a suspensão... Ai, Jesus! Ora. Se tivesse aqui o carretes passava-se... vocês foram fazer com a MG, Então olha lá, então isto é este modo, não vamos estragar nada! Vamos lá! Vamos lá! Acho que quem compra este carro nunca na vida vai fazer isto, não é? Fazer o quê? Não vai de nada de mais! <risos> Vamos lá a ver como é que isto anda pela areia. Então olha Jorge, vamos entrar, tu vais vamos. ir controlar o drone? Não, ele está nos a seguir. Está-nos Portanto... a seguir, vamos entrar aqui. Ah, temos já aqui um declivezinho. Isto, é... ah, isto, isto para é tudo, olha para isto, companhão. Não se passa nada, eu até vou por aqui o escape no Dynamic para isso se ouvir melhor. Que <risos> é para os coelhos já ouvirem o escape coelho... Vem o gajo, vem o gajo. Não, mas olha a boeda confortável, meu. para um carro com gente 22. Estás a brincar comigo ou ok? quê? Isto é um carro que tem gente 22. Meu. Olha para isto, não se passa nada. Não, não, não, não tipo... Não nem bate, tipo... Ai, Jesus. Jesus, olha para isto. <risos> Estás a vir, carregas no acelerador, tens um bafo destes, assim, está bem, assim é bom. Não, olha, tipo, parece mesmo um olha, carro... Olha, é só o mesmo... que não quer pagar nada sem se bater na... Não, ah, está, está, está alto. alto, está alto, está alto. Este está alto, é para ouvir uns cabos ardesimétricos, mas vai ver se ele não. <risos> ah, olha para isto. João, estás a brincar comigo? Não, não, não, não, na boa mesmo, na boa, estás a filmar lá fora? Estou, a estou. Quer tô, dizer, tô. tenho o drone a filmar, mas... Tô, tô. Ok, pronto, retiro o que disse. Então pronto, isto já serve para quem gosta... O drone está a pitar! <risos> isto já serve para quem gosta de andar rápido e tem que fazer caminhos de terra para chegar... Não, isto não vocês... é bem, bem o caminho de terra isto é bem! Imagina que vocês têm uma, uma, uma quinta, Tem uma quinta. Dá para ir aos coelhos. Dá para ir aos coelhos. E fazer vasques, Ai não, a vasca não dá para fazer. Aí vai em frente. Vai em frente? Vai em frente. Isto é fora do track. Yeah. Isto é fora do track. É que nem patina, mesmo, Nem toca nada por baixo. E agora? Por aqui? Yeah, agora vai para lá, As motas vão por aqui e a gente vai por aí. Não sei se passas a vir no meio das árvores. Damos e... a volta. Yeah. É melhor dar a volta. Vai damos, por aqui. Damos a volta que eu não quero arriscar o carro. Ali as árvores yeah. estão muito juntas e eu não posso arriscar o carro. Oh. Isto depois parado arranca? Não sei. Onde é que anda o drone João? Está em cima de nós! <risos> Estamos a ser filmados! <risos> Aí Jesus! Não, está Vai glosso, buscar! Está Vai buscar! É a cena que tu num jeep não tens este, esta este, gasolina! Não é? é Ainda esta, esta padrada logo. Este Não tens esta, esta gasolina! Nossa. Que é cena mesmo! É que não bate nada, nada de suspensão! É Caramba! Nem bate por baixo, nem né? o caneco. É que... Então estes, subimos tudo, viste à altura que isto estava do chão, não tá Mas olha lá os buracões, isto não é. Isto não é aquela estradinha de ir para a praia, não é? Isto já são buracões mesmo. Não, mas isto é um suvo, não. Há maneira, não. Olha a maneira, maneira digo-te já. Olha, fiquei admirado, digo já. Estou sempre a destico. Olha, areia, aqui é que tesaria com fartura. Meu, se passares aqui na é boa mesmo. Olha lá. Já é, na é boa? Na é boa, meu. É, parece que não se passa nada. Na é boa, meu. Yeah, na é boa, mas quando de gatilhas isto sai. Quando gatilhas isto sai para a frente. <risos> quando andas isto anda mesmo. Não, não, está fixe. Por acaso, digo-te já que estava assim um bocado na dúvida que isto... Andasse aqui? Não, é, imagina, podia... A gente. isto é uma gente 22, meu. E andas aqui sem ruídos, nada, sem, sem nada, nada? Sem nada, sem nada. que estás andando? Estás Eu acendo a as gente, faz-me confusão, isto é um pneu de baixo perfil. Isto é um 30, um 35 uma cena assim. E consegues andar aqui... Confortavelmente, sem ouvir plástico, sem ouvir batido de suspensão este pessoal são uns nojentes, meu, bem para aqui despedirem é tudo, o né? é, pessoal não respeita mesmo nada. Isso aqui é que pena. Olha, agora aqui neste lado, eu não faço ideia para onde é que isto vai dar, mas ali já me está a cheirar que a areia ali é muito movidice, olha João Mas experimenta <risos> eu... o quê? Mas fica atascado? Ah tá, tu dizes que isto não entasca. Não sei, não tenho a certeza. <risos> mas isto aqui já me parece tudo ser boeira Imagina, o, o dono ideal deste carro é o gajo que gosta de fazer vasques e no dia a dia tem uma quinta que precisa de, opa, não agora que ninguém nos ouve, depois cortas isto, isto é o gajo ideal, que é o um, é, é, é, é um casa, é um casa nova, não é o um gajo que engata as gajas, é um, casa nova. é um casa nova, faz a vasca e depois traz a dama aqui para o meio do mato para dar uma pina dela. porque espaço lá atrás tem confortura, atascado também Deus. não fica. Olha, Portanto... estou a andar um bocado à toa, não sei onde é que estou a ir. Olha, não... olha espera, falta-nos o drone, caralho! O drone meu! Ah, pera, eu ainda estou a andar! Perdi o drone! Pera, onde é que o a... Quer que sabe o GIP morre o drone! Espera aí, onde é que anda o drone? Pera, ele está a voar. Está, olha, estamos ali. Ok, anda para a frente, bora. <risos> Perdemos, o, Perdemos drone. o drone! Perdemos o drone! Vai depressa demais, o drone perdeu! Pressa demais, estou voa a 20! Espera aí! Ok, vou operar aí, que era aquilo muito fixe. Oh, bom, olha, se fosse melhor, se fosse melhor o, o SUV do que o drone. O SUV do que o drone, isso é verdade. Já não, a gente, dia a dia gente dia. já ia embora e o drone ficava lá atrás. Enquanto em bateria o gajo ficava no ar. Não, não, muito, muito, muito bom, digo-te já. Pronto, ok, ganhaste a aposta. Ganhei a aposta. Mas pagas o almoço da mesma. Pois, estou a ver que sim. Pois olha, não... aqui, agora é que eu passava para a Passa lá para a agora. Não, ali está a tach, Não, então por isso mesmo, passar para a para a areia. Não, Estás em trail. Agora vamos passar. Tás... Ah, já estás insando, ok. Agora é que vais insando. Mas aqui é boia. Não entasca é nada, vá lá, faz o que eu estou-te a dizer. Entasca. Que... Né? Olha, olha, olha, olha, olha que olha, agora estou eu comido. Bora. Olha, e eu vou, vai, parece, parece que não estás na praia E não é que não atras, Nada. Isto é boia da é. eletrónica, meu. E a eletrónica que funcionou o TT. Vou, vou fazer outra vez. Bem, não <risos> também não abuses. Agora o que é fazer outra vez? Isto é boa, eletrónica meu. Olha aqui este, este largozinho. achas que isto vai... vai pá, bem? as motas passam aí, mas isto não pesa um duas toneladas. E olha lá, parece que estás em cima da areia da praia. E aí, e tu? E, olha aqui os rastros dos... dos... A malta ainda o... te vai ver aí o pessoal dos doando rovers e range rovers. Ya, muito o... fixe, muito fixe. Olha lá, e olha lá, olha lá. Não diz que a ti, não se veres, não se veres, bate devagar. É de só, de Battery level is low. aircraft. <laughs> Olha, eu vou concentrar aqui no drone, antes que Não, se perca, que tá, não, não -se mas, não, mas, mas podemos encerrar o vídeo, dás-te por vencido? Dou, dou. Não, não, opa, olha, vamos por só aqui o drone, vou só parar aqui o drone para terminarmos a conversa, para aí, pá, a gente, para sim, aí sim, na amena cavaqueira, como diz que dizer. Aqui. dás por, um, por vencido? Dou, dou-me por vencido, dou-me por vencido, não estava à espera que a tração permitisse-me andar ali na areia, pá, porque é assim, sim, os sim. carros, os carros, por exemplo, o... Os AMGs do A45 que também traçam as quatro e nunca sinto não permite fazer isto. E, e pronto, e estes carros muitas vezes são. Sabes que quem compra um GLE. Não vai andar aqui, não é? Não vai andar na areia, não é? Portanto, se, seja o AMG. É como ou... se diz: podes nunca fazer isto com o teu carro. Mas que ele faz? Mas que ele faz? faz. faz. Mas Sim, que ele pronto, faz? faz. Ok, Portanto, resumindo, seria eu pagar o almoço se não tivesse ficado a carteira em casa. Malta, fiquem bem. Foi mais um vídeo aqui com o GLE. A prova que ele. Não é, um, não, é, não é para andar no mar. Mas, mas dá para andar. Mas safa-se. Mas safa-se. Olha, digo-te já que envergonha, se calhar, muitos carros... E ainda agora, pá, antes de fechares o vídeo, o pessoal das motas. É que nós estamos num fim de semana yeah. e estamos num trelo de motas de mato. Yeah. E passaram por nós a olhar, tipo, que o que é que é que é que este, é está aqui é é fazer com a MG no meio do mato. <risos> mas, mas estava portanto, lá e veio. E veio. Portanto, fomos <risos> e voltámos. <risos> e não tivemos que empurrar. Nada. <risos> Bem, agora tinha que aspirar e lavar, essas coisas. Olha, eu coisas. isso se calhar posso te ajudar. Uh, pronto, vamos então, ver. Fiquem <risos> bem, um, abraço, <risos> um grande abraço tá. e um grande gás. Ah, elétrico? Não, não, isto é gás, é gasolina. Não, mas também tem aqui, também tá tem motorimétrico. É, é assim. <risos> o mais bem. forte prevalece. <risos>